Quantos de nós não entramos no nosso quarto e dizemos, Deus eu não aguento mais. Quantas pessoas já entraram no quarto e disseram, Senhor, me ajuda porque eu estou no meu limite? Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago aqui uma pequena reflexão para todos nós e eu irei falar sobre a Covid-19. Esse vídeo é em memória a todos os falecidos pela Covid-19 e a todos os infectados. A pandemia do novo coronavírus chegou como um turbilhão na vida de todos e com maior intensidade. Foi necessário aprendermos a lidar rapidamente com a nova doença, tanto no âmbito profissional quanto na esfera pessoal. Paralelamente a todos os terríveis impactos físicos causados pela Covid-19, essa crise de saúde pública exigiu um mergulho fundo nas emoções nesses últimos meses. No início havia ansiedade gerada pela busca de respostas e pelo medo da própria contaminação ou de transmitir o vírus a familiares. Além da necessidade de transitar em campo desconhecido, à medida que os casos da doença aumentavam, exigindo atendimento mais intenso aos pacientes, passamos a lidar com queixas gerais sobre o cansaço físico e a insegurança frente à assustadora quantidade de enfermos de novos protocolos a serem aprendidos e adotados para mitigar riscos e contribuir com os tratamentos. E nesse momento, o que fica claro é que não somos super-heróis nem super heroínas, e que o apoio emocional é necessário e muito bem-vindo. O suporte psicológico foi fundamental para identificarmos as emoções em meio a tanto estresse. O que aparecia genericamente como ansiedade foi se desbrotando em diversos outros sentimentos, como incômodo, raiva, tristeza, angústia, frustração, indignação, preocupação. Dessa pandemia, nós não aprendemos só como nós prevenir da doença, mas também podemos aprender várias outras coisas. E eu gostaria de falar sobre algumas delas. E o primeiro aprendizado é que nós devemos ser mais humanos e que nós devemos valorizar mais as pessoas que estão do nosso lado e que nos amam. Muitas das vezes a gente só aprende a valorizar quem está do nosso lado quando alguém morre. Nós devemos ser mais gratos a Deus, a cada pessoa, que a cada nova oportunidade de acordarmos toda manhã com saúde. Então seja grato a todos os dias pela sua saúde é grato a Deus. E a segunda lição é que devemos nos preocupar mais com uns com os outros. A pandemia nos ensinou que precisamos nos cuidar, é claro, mas também, que é importante pensarmos demais, ficar em casa, em isolamento, significa proteger nossa família, os vizinhos, os idosos que são mais vulneráveis, é a atitude para evitar a propagação da doença, daí em diante da dificuldade aprendemos a ser mais solidários e gentis, oferecer ajudas para compras na semana para nossos pais, amigos, se sabemos cantar, cantamos com alegria aos outros. Cada um doa um pouco de si mesmo que à distância, mesmo que virtualmente. A criatividade se sobressai nessas horas. Quem tem condição paga a diária da faxineira que foi dispensada por motivos de segurança. Também descobrimos que podemos cuidar um do outro, simplesmente tapando a boca ao respirar ou tossir com, com uma máscara porque assim evitamos transmitir possíveis doenças às, às pessoas ao redor. Vale pensar no próximo na hora de ir à farmácia, ao supermercado. Ninguém precisa estocar comida e álcool. Compre o suficiente para você e sua família, pois o vírus afeta a todos. Espírito coletivo é pessoal. A terceira lição é que podemos aprender com a Covid-19, é que devemos cuidar da nossa saúde física e mental o ano inteiro. Agora as atenções para a saúde estão redobradas. Tem gente reforçando a alimentação, bebendo mais água e se cobrando porque não foi ao médico antes de antes para cuidar daquele probleminha chato na coluna ou que não frequentou direito a academia. Não adianta pensar em ganhar imunidade assim, nem estalar os dedos, saúde é algo que se conquista com o tempo, a partir de um conjunto de bons hábitos que inclui sono regular, atividade física e alimentação equilibrada. E já aprendemos que não é por qualquer sintoma que se procura um posto médico ou algum atendimento médico. O confinamento tem feito muita gente descobrir se ansioso, deprimido, mais um motivo para colocar a saúde mental em dia. E de vez, não esperar outra que uma outra crise como essa para tratar algo tão sério. E a quarta lição que podemos aprender é que devemos valorizar mais momentos especiais. O isolamento forçado pode pode parecer ruim e é um pouco verdade, mas ele traz coisas boas. Na correria do dia a dia muita gente tem de, deixado de lado momentos valiosos como estar ao lado da família à toa, brincar com as crianças sem pressa, dançar com elas, cozinhar uma comida saudável, escutando uma música, arrumar é, cantinhos esquecidos da casa, rever fotos antigas e quanto tudo isso passar porque eu acredito que tudo vai passar. Reviver aquilo que é realmente prazeroso, como ir à cafeteria com os amigos, bater papo com a galera na praia, curtir é, uma partida de futebol no estado, pegar um, um cinema ao domingo à tarde, ou seja... Bom pessoal, são essas algumas lições que nós podemos aprender com esse momento tão difícil que estamos passando. Quando as pessoas da nossa família morreram pela Covid-19? Eu mesmo perdi a minha tia por, uma, por essa doença terrível. E eu confesso que é muito difícil aceitar a verdade. Minha tia morreu no dia 19 de janeiro de 2021. E quando recebi a notícia, eu não acreditei. Só foi depois de um tempo que realmente caiu a ficha do acontecido. Com isso, eu também aprendi que precisamos cada vez mais valorizar quem está do nosso lado, enquanto tentamos nos adaptar a uma nova realidade. Em meio à pandemia, percebemos que esse pode ser um momento decisivo para cultivarmos hábitos mais conscientes. Apesar de não existir uma fórmula mágica para lidar com uma crise global, cada um de nós vai vivendo um dia após o outro. E tirando lições importantes em meio a tudo isso. Afinal, estamos vendo de forma clara que os comportamentos individuais podem sim mudar o mundo em que vivemos. Por isso, seria uma pena não usarmos esse momento para aprender é, é, com nossos erros e lutarmos com um novo normal. Bem, pessoal, nós estamos também não devemos cuidar só da nossa saúde física, como eu falei, mas também cuidar da nossa saúde mental. Quantas pessoas, em meio a essa pandemia, é, têm ficado ansiosos, têm, é, têm, têm tido problemas de depressão? Quantas pessoas têm ido às farmácias, aos postos médicos, procurando remédios é, para dormir? Quantas pessoas... É, tem tem dificuldades para dormir à noite quantas pessoas têm ficado com cansaço físico quantas pessoas têm perdido a vida quantas pessoas têm se suicidado muitas pessoas no nosso no nosso país mas não também no nosso país mas também em todo o mundo quantas pessoas têm morrido muitos de nós não valorizamos as pessoas que estão do nosso lado como eu disse anteriormente Muitos de nós só valorizamos as pessoas que estão do nosso lado quando alguém morre. Ou quando alguém fica internado no hospital, quando alguém fica, fica doente. A gente precisa amar mais, ou mais o próximo e agradecer a Deus a cada momento que Ele nos concede. Muitas das vezes a gente acorda pela manhã, a gente não ajoelha e agradece a Deus. Muitas das vezes a gente acorda, a gente faz a nossa rotina, a gente toma o nosso café, vai para o trabalho, vai para a escola, vai para a academia, enfim, mas a gente se esquece de agradecer a Deus pela nossa saúde. A gente se esquece de agradecer, de dar um abraço naquela pessoa que a gente ama. Muitas das vezes a gente diz que a gente ama, mas a gente não valoriza a quem a gente realmente diz que amamos. Esse momento, essa pandemia, ela veio não só para nos ensinar a cuidar da nossa saúde, mas também a amar o nosso próximo, amar é, aqueles que estão do nosso lado. Esse momento ele é um momento difícil, não só para mim, não só para você, mas para todos nós. Quantas pessoas é, tem estado internados nos hospitais, direto passa nas, nas televisões, nos rádios, diretamente nós vemos nos celulares, nos jornais, é, sites de, dizendo o quanto de números de mortes é, em, em cada dia perdemos no nosso país, quantas pessoas têm perdido a vida, quantas pessoas têm é, tirado a própria vida porque não estão aguentando mais é, por causa do cansaço mental. Você tem que aprender a valorizar mais as pessoas que estão do seu lado, porque eu costumo dizer que a gente tem que abraçar mais as pessoas que estão do nosso lado porque a gente não sabe é, quando que essa pessoa irá partir, quando que essa pessoa irá morrer. Então a gente tem que valorizar mais as pessoas que amamos, a gente precisa valorizar mais as pessoas que nós dizemos que amamos, porque é muito fácil a gente chegar para a pessoa e dizer eu te amo, mas é difícil a gente mostrar que realmente ama. A gente precisa valorizar realmente e eu já disse isso várias vezes aqui no vídeo e eu, e eu continuo dizendo. Valorize aquela pessoa que está do seu lado. Aquela pessoa que, que diz que te ama. Comece a amar mais o teu próximo. Comece a valorizar. Comece a mostrar empatia com o próximo. Agradeça a Deus a cada momento da sua vida. Que você tem a, a sua família do seu lado. Agradeça a Deus a cada oportunidade que Ele te concede estar vivo, agradecer a Deus a cada oportunidade que Ele te concede acordar pela manhã e abrir a janela e ver o, o nascer do sol. Quantas pessoas querem ter essa oportunidade que você tem hoje de acordar pela manhã, de dar um abraço no, no, no, em algum familiar. Quantas pessoas estão internadas, é, entubadas, com um tubo enfiado na garganta. Se você for procurar na internet fotos de pessoas entubadas em, em uma UTI, você vai ver o quanto que é doloroso uma pessoa estar entubada. A pessoa ali ela está sedada com remédios fortíssimos, mas ela sente dor, ela sente incômodo, porque nenhum de nós consegue ficar com um tubo enfiado dentro da, da nossa boca fora, ninguém consegue, é muito difícil a gente não conseguir respirar por conta própria, a gente precisar de remédios, de inaladores, de, de várias coisas para ajudarmos a respirar. É muito difícil a gente está no hospital, o medo nesses últimos dias tem atingido a muitos. Por isso eu te digo, meu irmão, valorize a quem está do seu lado. Valorize a cada momento da sua vida. Porque você não sabe se é, daqui a pouco você irá perder a sua vida. Deus queira que não, mais pense no seu próximo. Pense quem está do seu lado. Porque quem sabe aquela pessoa que você esqueceu de dizer um eu te amo, esqueceu de... Dar um abraço. Quem sabe essa pessoa pode morrer hoje. Quem sabe essa pessoa... É, você não, não possa ter mais a oportunidade de dizer para essa pessoa o quanto você ama ela. Então, valorize hoje. Não deixe para amanhã... É, não deixe para amanhã dizer um eu te amo. Muitas das vezes, a gente eu ouvi isso em um trecho de um filme dizendo... Que a gente só conhece as pessoas quando elas morrem. É quando elas estão descendo a sepultura que a gente é, realmente cai. É, que a gente começa a aprender a valorizar mais as pessoas. Começa a aprender a valorizar quem está do seu lado. Começa a aprender a agradecer a todos os momentos. É difícil, sim, a gente estar isolado.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 Satanás, nesses últimos dias, ele tem usado esse momento para colocar depressão nas pessoas. Depois você pesquisa para você ver quantas, quantas pessoas é, têm tirado a sua própria vida. Quantas pessoas têm perdido o, o amor de viver. Quantas pessoas não têm oportunidade mais de acordar pela manhã e ver o nascer do sol. Então valorize. Valorize quem vocês. Ah, valorize a cada momento. A cada momento que Deus concede a você é, acordar pela manhã. Valorize, valorize, valorize cada vez mais. Eu já disse essa palavra várias vezes aqui no vídeo. Mas, eu cost... mas, eu... mas é, com... é com olhos cheios de lágrimas que eu digo. Valorize quem está do seu lado dê um abraço a todos os dias diz eu te amo a todos os dias porque você não sabe se essa pessoa vai morrer hoje ou vai morrer amanhã então valorize valorize quem está do seu lado valorize porque você não sabe o que irá acontecer amanhã ou que, o que vai acontecer é no futuro o futuro só pertence a Deus então meu irmão eu te digo Valorize. Valorize agradeça a Deus mais. Não é só agradecer a Deus a, a, a cada momento. É agradecer a Deus todos os dias. É agradecer a Deus por você sair por, para o trabalho e voltar com vida. Quantas pessoas têm morrido no nosso país. Quantas pessoas têm perdido a vida. E nós não agradecemos, não somos gratos a Deus. Esse momento... É, ele é um momento difícil Mas ele veio para, veio para Também nos ensinar coisas Esse momento Nós podemos usar Para brincar com, os no, com nossos filhos valor, é, Amar a quem está do nosso lado Fazer uma brincadeira legal Dizer um eu te amo Para o nosso próximo Aprender um novo idioma Então meu irmão Valorize Valorize mais quem está do seu lado Porque você não sabe quando essa pessoa irá morrer. Então, apoie, esteja do lado sempre, valorize e ame. Este é o vídeo de hoje. Eu te agradeço por assistir até o final. Se você gostou, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber vídeos mais como este. Muito obrigado por assistir até o final. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. No exato dia da gravação deste vídeo, só em nosso país, 16.184.790 novos casos foram confirmados e 422.340 novas mortes foram confirmadas.